João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas veredas João usava uma roupa feita de pelos de camelo E um cinturão de couro em torno dos rins Comia gafanhotos e mel silvestre os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, raça de cobras venerosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar, produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto, Machado já está na raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e jogada no fogo Eu vos batizo com água para conversão Mas aquele que vem depois de mim É mais forte do que eu Ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo Ele está com a pá na mão ele vai limpar sua eira E recolher seu trigo no celeiro Mas a palha Ele a queimará no fogo Que não se apaga Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém, Amém. Vamos nos sentar Quem aqui se lembra de São João Batista que a gente festeja na festa junina Levanta a mão Aquele mesmo que aparece como criança com os cachinhos assim, não é? E hoje ele aparece adulto preparando o caminho do Senhor E ele então chama cada um de nós a ficar bem pertinho de Deus Então venham aqui mais pertinho Isso, pode vir Hoje teve uma oração que diz assim, que nada nos impeça de correr ao encontro de Jesus. Só que é, pra, é correr para Jesus, tá? Não é correr em todos os cantos da igreja, não né? Pode sentar aqui pertinho. Sabe que muita gente ia lá para o deserto quando João Batista estava falando de Jesus? Sabia disso, Titinho? Então, né, padre, o pessoal ia lá para ver João, ouvir o que ele tinha a dizer, né? Isso. Ô, padre, eu percebi um outro negócio hoje. O que, que a... você percebeu de diferente hoje? A gente não cantou glória, o hino de louvor. Alguém percebeu que a gente não cantou hoje o hino de louvor, que é aquela música que a gente dá glória a Deus? Por que, que será que a gente não cantou hoje, hein? Eu não sei. Hã? Quando Jesus nasceu, quem que cantou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados? Quem que foram os cantores? Os, os anjos, né? Tinha mais de um anjo ali. Muitos anjos, muitos anjos, né? O anjo Daniel estava lá. <risos> é o Gabriel que você quis dizer? É, meu amiguinho, Gabriel... Ah, sim, de repente tinha algum outro anjo com outro nome também, né? Então os anjos cantam no dia do nascimento de Jesus Nós não vamos cantar, ditinho, por enquanto O glória, o hino de louvor Porque nós vamos deixar para cantar com muita alegria Na noite de Natal Que lindo! É, quantos natais a vovó Lina já passou, né vovó? Um monte Muitos natais, não é? Então vamos falar dessa festa tão bonita que é o Natal, vovó, vem aqui. Porque nós estamos nos preparando para a chegada de Jesus que vai nascer. E a senhora já viu o nascimento de muitas crianças, né vovó? Não é não? Eu quero perguntar para vocês crianças, para quem tem um irmão ou uma irmã mais novo ou mais nova. Levanta a mão mais, no... mais velha? Mas agora são só aqueles que tem o irmão mais novo Hã? Tem? Vocês viram quando o irmão ou a irmãzinha era bebezinho? Tem uma... Você tem uma bebezinha? Irmãzinha, não é? Vocês acompanharam quando a mãe de vocês estava grávida e Começou a crescer a barriga vocês ficaram com ciúmes, às vezes, mas é uma criança que precisava de mais atenção. E é linda, né, a sua irmãzinha, eu já vi. Vovó Lina, a senhora já teve bastante filhos, né? Nossa, padre, eu tive sete filhos, sete filhos. E olha, eu fico olhando assim a história de José e de Maria, assim, eu fico pensando assim, meu Deus, eu fico lembrando nas minhas gravidezes, padre, que dificuldade que era, que dificuldade que era, porque a gente vivia numa pobreza, mas numa pobreza, padre. E aí, nasceu um, nasceu dois, e depois, quando eu fui ter meu terceiro filho, veio dois de uma vez. A dona Maria, a parteira, ela tirou um, aí daqui a pouco ela falou assim... Lina tem outro, eu falei, é gêmeos, lina. gêmeos, são gêmeos, gêmeos. quem Aí conhece, eu, assim. eu vou perguntar para essa criançada ah. se eles conhecem alguém, que, que, alguma família que tem gêmeos, conhecem ou não, Hã? conhece alguém que tem irmão gêmeo, seus primos, e a senhora tem dois gêmeos também Tenho, e aí eu falei assim E agora que jeito que eu vou arrumar roupa Para dois da pancada Que jeito que eu vou arrumar bercinho Que jeito que eu vou arrumar as coisas Para essas crianças Porque aí de dois foi para quatro Então aí eu falei assim E agora que jeito que nós vamos fazer Mas padre tem gente boa nessa vida Sabe o que, que eles fizeram para mim Criançada Hã? Ajudaram Trouxeram roupa roupinha, trouxeram umas, umas fraldinhas, e aí não tinha, essas fraldas modernas não, a gente tinha que lavar, ficava aquele varal cheio de fralda branquinha, tinha que ver que coisa, mas era e difícil. E valeu a pena? Valeu a pena, porque graças a Deus são tudo educadinhos, são tudo formadinhos, são tudo estudadinhos meus filhos hoje, padre, graças a Deus. É, então, Olha que foi difícil para a vovó criar esse monte de filhos Mas Deus deu uma graça a ela Será que foi fácil para Nossa Senhora? Mesmo esse sendo o único filho dela Que é Deus que se fez gente Será que foi fácil para ela ter Jesus naquela noite de Natal? Como vocês acham que foi, hein gente? Eu acho que foi difícil Família era pobre bastante crise, necessidades, né? E a gente vê aqui no presépio, olha só, tem até animais aqui, devia estar tá frio, não é? Naquela noite de Natal, porque lá onde Jesus nasceu, faz um calorão durante o dia, mas à noite faz frio, hein? Não é, vovó? Nossa, calorão, mas faz um calorão é. aqui também De essa essas roupas, pade do céu, que calorão e Quando veio frio quando também, nasceu. os animais ficaram do lado Para aquecer o menino Deus É por isso que nós temos aqui, olha, vários animaizinhos Porque também, o único lugar que tinha para Jesus Era onde os animais dormiam Então ele nasceu bem pobrezinho não é? Mas vocês estão vendo padre. Jesus em algum lugar aqui ou não? Estão sentindo falta dele aqui? Porque não é Natal ainda. Então apenas na noite de Natal que nós vamos colocar o menino Jesus no seu bercinho, que na verdade era um lugar onde os animais comiam. Daí Nossa Senhora e São José limparam bem, com carinho, né, a manjedoura e puseram ali o menino Jesus. Né? O Padre. Oi, Ditinho. E quem foi que inventou o Presépio do jeito que a gente está vendo aí hoje? O Presépio, olha, eu estou aqui com a receita, o livro de receita de Santos. Está oh, caindo até a receita aqui, ó. Foi um santo que inventou o Presépio. Vocês imaginam qual seja? Hã? É um santo que se veste de marrom. Eu queria saber qual que é o santo. Que fez o presépio pela primeira vez Nossa vovó a coluna tá boa Hã? São Francisco de Assis ele criou aquela cena através não é de estátuas pequenininhas para que as pessoas que olhassem vissem como que numa foto como deve ter sido o nascimento de Jesus? No tempo de São Francisco não dava para tirar foto com o celular, não é? Então o que, que ele fez? Ele, Pela inspiração do Espírito Santo ele disse, já sei. Eu vou tentar mostrar para as pessoas como foi aquela noite. E aqui está o presépio. E é algo que a gente traz até os dias de hoje, até né Padre? Até os dias de hoje. Vocês viram que lá na frente tem vários presépios expostos? Tem algum de vocês que fez aquele presépio ali? Você fez? Olha, é uma representação do nascimento de Jesus do dia do seu aniversário. Exatamente, padre. É a cena de quando Jesus nasceu, como que estava lá o movimento, como que aparecia. É como se fosse, então, um retrato, né, padre? Hoje a gente fala foto, no meu tempo era retrato. Então, era como se fosse uma foto... Do nascimento de Jesus. E São Francisco fez, foi tão bom que até hoje a gente faz essa, essa, esse retrato, essa foto que se chama o presépio. Então olha só, quem preparou a casa com a árvore de Natal, levanta a mão. Hum. Que mais que vocês puseram como enfeite na casa ou fizeram como um desenho lá na escola desde já? Em relação ao Natal, o que vocês fizeram? Fez o Papai Noel, um pisca-pisca lá fora e Presépio. Alguém tem pelo menos o Menino Jesus a imagenzinha do Menino Jesus? Tem? Não pode faltar o Menino Jesus, não é verdade? Porque você até falava que é no Natal que a gente coloca essa imagenzinha, não é, do nascimento do Senhor? O que, que significa Natal, afinal de contas? Já, tanta gente falou aí de Luizinha, de Papai Noel O que, que vocês lembram quando a gente fala Natal? Dia de ganhar presente Dia de ganhar presente Só isso que é o Natal? Hã? Dia de vir a missa, ótima essa O Papai Noel também Mas o Papai Noel está aqui no presépio não, mas da onde que veio o Papai Noel então? Hã? O nascimento de Jesus, isso é o mais importante meu anjo Você que está falando com esse óculos lindo né? É o nascimento de Jesus Mas e o Papai Noel veio da onde então? Polo Norte? A noite? Mas que noite foi essa meu Deus do céu? A noite do menino que nasce, ela disse Que Papai Noel vem <risos> Vocês conhecem Um santo Chamado São Nicolau Sim Vovó, vou apresentar então A senhora já ouviu falar de São Nicolau? Eu já ouvi, padre E contei a história dele inteirinho Pro Ditinho, Ditinho é, conhece A história do São sei. Nicolau Quem é esse daqui? É São Nicolau ou é outro personagem? Hã? É Papai Noel? A vovó contou a história dele para gente lá em casa. Vou contar então a história de São Nicolau. São Nicolau ele viveu onde hoje é a Turquia, duzentos e poucos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, e ele era um jovem muito rico. Muito rico. Rico como o rei Davi. Isso. Mas acontece que ele ficou órfão. Olha oh, só, vovó. Tadinho, nossa. É? Perdeu os pais? Perdeu velho. os pais quando ele era jovem. O que, que ele fez? Ele viu que ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, ele falou: não é, não é certo que isso fique só comigo. E ele começou a ajudar as pessoas que não tinham. Ele dava sabe? presente. É, mas sabe como é que ele fazia isso? Depois que ele se tornou bispo, olha só, ele tem até um chapéu de bispo que chama Mitra, não é igual, vocês já viram um bispo esse chapéu aqui? Ainda não? Um dia vocês vão ver. Ele se tornou um bispo, que é aquele que acompanha os padres e todo o povo de Deus, né? E daí, para ajudar as pessoas, só que de forma bem discreta, sabe o que, que ele fazia? Ele sabia que tinha alguma criança que não tinha sandália. Ele sabia que algum pai de família, às vezes, não tinha dinheiro para pagar, não é? A comida ali dos filhos. Ele pegava, segura aqui um pouquinho, vovó. Os saquinhos de presente. Aqui, ó. É conforme meu. a necessidade de cada família. E ele lançava do outro lado do muro sem que essas pessoas vissem que era ele que estava fazendo isso. Tinha algumas casas que, devido ao frio, tinham um chaminé. Vocês têm chaminé na casa de vocês? Não, né? Aqui é bem quente, né? No Brasil, né? Mas naquelas casas lá na, lá na Turquia algumas tinham também uma entrada, né? Pela chaminé por onde eles faziam os alimentos, aqueciam a casa ali e ele colocava para aquela abertura. Então, vários presentes ele distribuía sem que ninguém soubesse, para fazer caridade, para ajudar as pessoas. Essa história parece com a história de alguém? Hã? Papai Noel? É. Na verdade, lá nos Estados Unidos, Daí inventaram o Papai Noel representando São Nicolau Usaram primeiro o Papai Noel numa propaganda da Coca-Cola Por isso que puseram ele de vermelho Mas na verdade essa história é de um santo Só que esse santo não tem trenó Ele não tem, como é que chamam a, a, os bichos que vão com ele? As renas Não tem duende, né? Isso, isso é uma outra história que contaram. Mas na verdade o São Nicolau Nicolau, que é o o homem da caridade. Original é esse santo. Vocês conheciam a história dele ou não? Conhecia, a vovó? Conhecia, eu já Conhecia. tinha contado um tinha a história dele. É, e tem uma outra coisa muito legal aí. Outra coisa que Sim. você quer contar também? Hoje é dia 4, é isso, né? Hoje é dia 4. De Hoje é dia? 4! 4 de dezembro? 4 de dezembro. É, a gente comemora o dia de São Nicolau daqui dois dias, dia 6. Dia 6 de, de dezembro vai cair em que dia? Terça-feira Terça-feira É o dia de São Nicolau, no mesmo mês do Natal E por que dia 6? Porque é o dia que ele morreu e depois foi para o céu Na verdade, ele nasceu para o céu, né vovó? Todos Ex os santos são assim, né? Exatamente, agora eu vou perguntar para vocês Com quem que São Nicolau parece? Papai é, Noel. na realidade é o Papai Noel que parece com o São, São Nicolau, Nicolau. certo? Porque... É que a gente não conhecia, né? Exatamente. Muita gente não sabia. É? Então esse santo mostra que os presentes não podem ser só para nós. Alguém já deu alguma coisa para outra criança, para algum amiguinho, para algum primo? Já? Já? Já deu alguma coisa sua? Ou repartiu, de repente, um lanche com alguém? Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Olha, naquela noite não tinha nenhum quarto para Jesus dormir, nenhum bercinho, mas alguém deu aquilo que tinha. Colocou Jesus lá naquele local onde ele podia, pelo menos, né nascer da mãe dele, mais quentinho na manjedoura. Porque a, a coisa mais gostosa que tinha quando Jesus nasceu era o... A... O amor. O amor. amor. Quando Jesus nasceu, tinha muito amor. Então, em todo Natal, tem que ter muito amor na nossa vida, né padre? Porque Deus é completa Ditinho, Deus amor. é amor Vamos dizer, Deus é amor. amor Bom, se ele é um santo que seguiu Jesus e fez tudo aquilo que Jesus ensinou Onde vocês acham que eu devo colocá-lo aqui no presépio? Será que é aqui? Ó? Será que não? Sim? Sim ou não? Ao lugar de quem aqui? Ah, o lugar de Jesus, então acho que não dá para colocar ele aqui, né? Aqui ou não? Quem que canta a glória a Deus nas alturas? É o anjo, não é? Então aqui não é o lugar do, do, do São Nicolau também Muitas pessoas foram visitar o menino Jesus Os pastores, quem mais? Teve mais três outros, os três reis magos que tal se a gente puser ele aqui, olha, para que ele se ajoelhe diante de Jesus, hein? Ah, acho que aqui é o lugar dele, não é verdade? Então, toda vez que a gente vê alguma figura, pode ajeitar aí, isso, coloca certinho. Toda vez que a gente vê uma figura, um desenho de Papai Noel, de quem nós vamos nos lembrar mesmo? São Nicolau. São Nicolau. E daí nós vamos lembrar que, na verdade, o um Natal precisa ter como centro, Jesus. quem mesmo? O amor, que é o próprio Jesus. Não é? Esse é o sentido de nós celebrarmos. E por isso que nós vamos agora ficar em pé. Opa. Nós vamos rezar o creio. Diga, Ditinho, antes da gente rezar. É. Lá em casa, o dia que a vovó contou a história de São Nicolau para gente, uhum. nós fizemos, eu e os meus primos, os meus irmãos, nós fizemos um combinado. Que a gente ia separar tudo aquilo que a gente não estava usando. Sei. Para a gente poder dar para alguém que tá precisando. Ah, vocês fizeram então esse acordo. É, e a vovó falou assim, que o pouco que a gente pode dar... Muitas vezes é muito para aquele que recebe, porque às vezes ele tem menos ainda. E então, se a gente então fizer isso, hein, Ditinho, propuser aqui, ó, a gente fizer uma proposta... Eu acho legal. A gente dar alguma coisa nossa para alguma pessoa que talvez não tenha. Eu Hã? acho ótimo essa Mas equipe. você vai dar alguma coisa estragada? Não. Não, vai dar uma coisa feia? Também não. Não, não é? Nova? Que dá para usar, ah, né? Ah, que você pode dar para alguém então, né? E nós vamos então agora lembrar que o próprio João Batista, que é aquele que mostrou Jesus, disse assim, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. Então quem tiver algum presente, quem tiver algum brinquedo, quem tiver alguma coisa de comer, dê, dê também a quem não tem. E nós vamos rezar juntos, lembrando que no creio, a gente diz que Jesus nasceu da Virgem Maria. Maria. Então vamos juntos dizer cada palavra, rezando com essas palavras, creio em Deus Pai, todo